Tá eu concordo que as guerras hoje em dia é tudo por ego, mas tipo assim, tem como intermediar os dois, tá ligado? Não precisa ser, sei lá, mano, o SV tá... Pô, mas você não acha que é muito equilibrado não, mano? De... Pô, mas tá 5, 6G direto de PVP, mano, praticamente. Não, eu tô ligado. De... Munition, banco, fleca, guerra. A lojinha, munition, banco, fleca. E tá esse loop infinito, mano. E só tá perdendo arma, perdendo arma e farma, farma, farma. aí não, não tem é... tempo para isso. é por isso que tá essa bola de neve toda que tá se tornando pvp. o sv, pô, o sv tá se tornando, tornando favela de pvp. cara, tipo assim, eu acho que o problema